Mano, eu vou depois, eu vou depois. Deve passar da, mano. Deve passar das 11, deve passar das 11. Eu vou depois. Não vou cancelar o RPG, não vou cancelar. Tá bom, eu vou falar. Eu vou falar, eu, eu, eu, tava, eu, eu tava só fingindo Eu sei que vai até depois das 11 Porque o Kanye West vai participar Do RPG no sábado E a gente vai junto pro show Da Avenida Paulista Ele é o cara de chapéu